público, vocês estão prestes a entrar em um universo de fantasia imaginação e sonhos deixem o resto do mundo e todos os seus problemas do lado de fora se acomodem em suas cadeiras abram as suas mentes e permitam que possamos conduzi-los em uma viagem um universo espetacular e o nosso show Começa assim. Fatality. O desafio ao é um novo mascarado sumiu. Mas quando a lança passou, ele ainda estava ali. Magic Show Transforme seu evento em um momento mágico magia oriental a brilhantar ainda mais o seu evento Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos muito bem vindos e bem-vindas ao painel atual o seu canal no Youtube o nosso entrevistado é uma pessoa transformadora e o nosso entrevistado hoje é Osama Sato Olá Osama Sato Olá Cláudio muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, para quem está nos, nos assistindo. Cláudio Tamura, grande é prazer Paulo. estar no seu programa, viu? Prazer é todo meu. O Samassa, já vou começar a fazer uma pergunta para você. Claro. Que ela é quase que de praxe aqui já do canal. Quem é o Samasato, o sato por é <risos> Quem é você? Na realidade, meu nome é Walter, olha só. <risos> Walter Saqueusapi, ah. né? Então, sempre gostei de mágica, né, Claudio? E eu falei assim: se eu falar que eu, é o um mágico Walter, as pessoas vão pensar que antigamente era tudo por telefone, né? não tinha vídeo, não tinha essas coisas de internet. E aí, se a pessoa me ligasse, eu falava, eu sou o um mágico Walter, as pessoas do outro lado ia pensar, olha. No mínimo, ia ser um alemão que ia vir fazer o show. Né? Aí eu falei assim, ah, eu, vou, eu vou achar um nome que condiz com um, um oriental, com um japonês, que a gente é descendente de japonês. E aí estava passando um seriado na Rede Globo, que era o Shogun, né? e o Shogun tinha lá o Turanaga Sama. Aí eu pensei, o que, que é? Falei para a minha mãe, né? o que, que é Turanaga Sama? Ela falou: não, é Turanaga mais Osama, que era o rei, né? é o Todo-Poderoso, é o Deus. Aí eu falei, ah, então eu vou utilizar Osama Sato. Né? Na realidade, é de Osama. Né? Mas aí no Brasil já tirou Osama Sato. Então, Osama Sato é o artista que já está mais de 36 anos trabalhando com a arte mágica, Cláudio. E quem que é? O Walter Sato. Ah, o Walter Sato é um rapaz dedicado, né? é, trabalhador, formado em artes cênicas pela Universidade de São Judas Tadeu. Né? Um empreendedor que da sua arte, né? que é a arte mágica, virou um empreendedor lançando produtos de mágicas, kits de mágicas livros de mágicas, né, e palestras de mágica, então hoje, graças a Deus, é, vivo da arte mágica, esse é o Walter Sá. Muito bem, Walter, você nasceu aonde? Eu nasci no bairro da Liberdade, viu, Cláudio? É, Olha. nasci aqui num bairro tipicamente japonês, vocês é, que não conhecem, né, é, aqui em São Paulo, tá, tem um bairro tipicamente japonês, hoje em dia tem bastante também chineses, coreanos, né? Mas há muitos anos atrás, um bairro tipicamente japonês, próximo ao metrô São João. E toda a sua vida você é, passou aí? Sim, sim, sempre morei. Sempre morei, é próximo ao bairro da Liberdade, né? Eu morava no bairro da Moca, a Moca já é um bairro tipicamente japonês. Por que, que eu morei na Moca? Porque o meu pai ele se aposentou na Companhia Antártica né? é, de Bebidas. Então, ele trabalhou lá. Então, a gente morava na Moca. Tanto é que eu fiz a faculdade de artes cênicas na Moca também. Né? Atualmente, eu moro em São Bernardo do Campo, é o, o, é, no ABC. Né? No ABC e, né? Santo André, São Caetano, Diadema e São Bernardo do Campo. É o grande ABC. Muito bem. Eu ainda vou ficar com o Walter Sato, ainda quando criança lá na moca. Né? Sim, é, sim. O que Como que foi a sua infância? Ah, minha infância é uma infância muito pobre, né? Como eu falo assim, muito pobre, porém muito feliz. Muito feliz. Né? É, as pessoas que, lógico, que me veem hoje falam assim: ah, ele deve ter nascido em um berço de ouro. Né? Na realidade, eu dormi em um berço. Acredite se quiser, até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Porque era até um berço grande, porque antigamente, quando você fala berço hoje, é aqueles bercinhos pequenos, né? Bercinho mas pequeno. antigamente, os berços era como se fosse um, uma cama solteira um pouquinho menor, Correto. né? E eu morava numa garagem de automóvel. É, as pessoas, mas como isso? estava assim, eu morava na casa de, dos fundos, né? Da, da casa do meu tio, que na realidade era alugado também, mas eu morava numa casa de empregados, né? E na casa de empregado eu tinha uma garagem e, e o meu pai dormia, eu, meu pai e minha mãe, nessa garagem de automóvel. Tinha até uma uma porta de madeira, né? Que eu lembro eu nitidamente, tinha frestas, né? E aí quando vinha o vento, era muito frio meu pai colocava uma lona né, nessa porta para que o vento não viesse. Então, até os meus 11 anos de idade, eu fui muito pobre, né? Porém, sempre muito com muita educação, com muita cultura e com muita higiene, porque as pessoas acham que ah, a pessoa é pobre então tem que ficar no lugar sujo. Não, não. não Minha mãe sempre pesou pela higiene, né? Pela limpeza, pela cultura, pela educação, viu, Cláudio? Então isso e, eu vi aos eu, meus pais. O, o, o, o, eu vou, eu vou te chamar de volta ainda, tá? Tá, é, bem, tá eu, vou, eu vou nessa linha até um certo ponto. O claro. Walter me fala o seguinte, e como, e como é que foi você na sua infância, nessa humilde residência, porém muito feliz, com muito amor, que eu já acompanhei um pouquinho do seu histórico, né? Mas Sim. nunca é demais. Então, como que você foi na sua infância como criança aí? Ah, foi uma foi, infância foi maravilhosa, né? É, a gente fala que os meus filhos hoje não sabem o que é isso, de brincar na rua, de brincar de carrinho de rolemã, né? de brincar de jogar mamona né? <risos> no campinho, de terra, né? é, jogar futebol na calçada, na calçada, na rua, porque antigamente não tinha esses problemas de... Tinha até, né? entre aspas, assim, é. É, é, ladrões. Ladrão, infelizmente, sempre teve mais é é como hoje. Então, antigamente, a gente, falava, a gente era feliz e não sabia mas a gente sabia, assim, nós éramos Sim. muito felizes, né, e estudei em escola, é, escola, escola estadual de primeiro e segundo grau, Júlio Ribeiro, até, até hoje eu lembro. Olha, né? boa! É, foi, foi uma época muito boa, Cláudio, é a época é, é, da inocência, né, mas a gente sabia o que que era certo e o que quer era errado, Sim. esse foi um o meu ensinamento. E, e, e como é, você falou uma coisa para mim interessante, você falou, olha, a, apesar da nossa simplicidade e limitações em materiais, a, a organização, a decência, a limpeza e a higiene nunca faltou. Sim. Qual é a avaliação que você faz desse ponto principal de hoje? Você fala assim, olha, por que, né, você mencionou isso, eu, eu tenho um conceito comigo, que ser pobre não quer dizer que você tem que ser desleixado. Isso você aprendeu desde pequeno. Isso influencia até hoje na sua vida? Sem dúvidas. É a, é a nossa base, né? É porque a gente anda é, em vários locais também, na periferia, em comunidades, né? E muitas pessoas eu vejo que reclamam, né? Que por falta de trabalho, por, por falta de, de, de estudo, é, e mora num, num local não muito privilegiado, eles faltam com a higiene, falta com a limpeza, faltam com a educação, mas eu falo que isso não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com a outra, uhum, né? Uhum. É, é, cultura, você pode ficar num lugar é, que, que, que, que são menos favorecidos, mas se você tem inteligência, você tem educação, você tem cultura, né? Você, basta você limpar o seu local que você vai, vai ficar feliz também, né? E eu tenho até um amigo que sempre falava assim, poxa vida, é um, um rapaz muito rico, muito rico, seu Vladimir, ele empresário, né? E ele era muito rico, eu falava, nossa, seu Vladimir, o tem tanta coisa, tem carros, isso no começo da minha carreira, viu, Cláudio? E aí ele falava assim, nossa, mas a vida é assim, né? É, se você tem um Fusca, você quer comprar um carro melhor, né? E se eu tenho uma Mercedes, eu quero comprar uma Ferrari. Né? E Como se você tem uma casinha, você quer comprar um sobrado. E ele, se ele tem um sobrado, ele quer comprar uma mansão. Então, a vida é assim. né? Você tem que estar tá feliz com o que você tem no momento. Muito bem. E deixa eu te perguntar. O Walter Sato é filho de quem? Filho de Rideu Sato e Mariko Takizawa Sato. Você pode me falar um pouquinho da importância e da influência dos seus pais sobre a sua vida? Como que eles eram com você, como que foi a sua infância, em relação a pais e filhos? Porque eu sei que você tem um irmão também, né? Tenho um irmão, Anderson e o Itzato, né? Meu pai, infelizmente, falecido, né? É, perdi já uns 4, 5 anos atrás. É uma tristeza muito grande, porque foram eles que, que me deram toda essa... né? essa cultura, essa educação, e eu falo que hoje eu me tornei esse mágico jornalista, né, porque eu trabalhava numa empresa, né, que chamava Enisa, de eletroeletrônico, eu sou formado, né, em Sim. eletroeletrônico pela pela escola da Antártica, que o meu pai trabalhava na Antártica, né, então é, a, gente, a gente estudava na escola da Antártica, e eu me lembro, nitidamente, que eu fazia faculdade também, né? No início da faculdade. E os meus pais foram que me deram maior apoio. Viu, Cláudio? Porque, como eu falei, eu trabalhava numa empresa registrada em carteira profissional. E eu falei para o meu pai e para minha mãe, né? assim, poxa vida, <risos> não é isso que eu quero. É, eu Eu quero viver da arte. Eu não sabia do que, se era da arte mágica ou teatro, porque eu já fazia faculdade, né? No primeiro ano de faculdade. E aí, os meus pais falaram assim, é isso que você quer? Então, pode desistir e, e pode trabalhar na área que você quer. Aí eu falei para eles, mas quem que vai pagar minha faculdade, né? Quem que vai me sustentar? E aí, meus pais falaram, não tem problema nenhum. Larga tudo e siga o seu sonho. Então, eu sou muito grata. Que lição você tira do seu pai, como homem, como pai, como amigo, como irmão, que você fala, olha, eu cheguei onde eu cheguei por causa dos meus pais, principalmente, sim, sim. lógico, é mérito da sua mãe que é a costureira, é, já deu uma Isso. puxada, mas sim, vamos falar do seu Rideu. Que exemplo maior ele deixou para você, para você passar para os seus filhos? A honestidade honestidade e trabalhador, né? Isso eu lembro nitidamente que meu pai acordava muito cedo, é, nunca faltou, não fazia corpo mole, né? <risos> e ele era pontual. Marcasse o horário, era naquele horário, ele sempre meia hora, ele sempre me ensinou, né? Em compromissos, você chega no mínimo né? uns um, 15 minutos ou até meia hora, antes né? E até hoje eu sigo essa, essa, esse ensinamento do meu pai, né? Seja honesto, seja honesto, não, não pegue nada do que não é seu, né? Então, honestidade, né? pontualidade e educação. O meu pai estudou até só o primário, né? Mas ele foi muito dedicado, ele, ele em casa, ele gostava de escrever, tinha uma letra muito bonita, né? Ele tinha um caderno de caligrafia, e ele escrevia, então eu sempre vi meu pai assim, muito dedicado, muito dedicado. E que, e que mensagem se hoje você, que eu falo assim, é, nós podemos comunicar com os nossos entes queridos, né? eles não precisam estar fisicamente conosco, a gente consegue falar com eles através da fé e da nossa consciência. Que recado você mandaria para o seu Rideu? Ah, eu te amo, pai. É gratidão eterna. Muito bem. Bom, falei do papai, agora eu vou falar da mamãe, a dona Marico. Como que ela está, tá bem? Graças a Deus, graças a Deus, ela fez agora, né, dia 15 de abril, ele fez 83 anos. Oi, é, que maravilha, para a saúde. Né? E ah, a minha mãe, ela é a minha maior fã, né? <risos> Onde ela vai... Ela fala, ela fala de mim para todo mundo. A pessoa me pergunta: Ah, você conhece o assalassato, o mágico, né? Ah, ela não tem, não tem adjetivos para falar dela, né? É, não, mas é, nós, nós vamos achar alguns aqui. Vamos achar alguns. Ela era costureira, né? E foi ela costureira. que fez a sua primeira, fez o seu primeiro paletó. Você quer contar sim. um pouquinho mais? Sim, sim. É, ela sustentou a, a, a família, o meu pai como. Falei que trabalhava na Antártica, né? E a minha mãe tinha uma máquina de costura também, que eu lembro também nitidamente, que ela costurava enquanto meu pai né? ia trabalhar na Antártica, durante o dia inteiro ela ficava costurando, né? E ela ajudou, né? Muito na, nas despesas familiares. E eu me lembro que eu sempre gostei de fazer mágicas, né? E aí um diretor da minha escola, estou lembrando de tudo aqui, em seu Douglas. Ele chegou aí e falou para mim, estou sabendo que você faz mágica na escola, eu queria que você fizesse uma, um show para o meu neto. Eu falei, não, seu Douglas, eu não faço show, né? Não, não, eu só quero que você faça o que você faz mesmo na escola, né? Eu quero que você vai lá na festa do meu neto e faça as mágicas que você faz. Aí eu pensei, nossa senhora, mas eu não tenho roupa, né? Não tenho nada, mas não, não falei isso para ele, né? E ele falou que vai me pagar, ele falou assim, não, eu vou te pagar. E eu nunca pensei na minha vida, Cláudia, em ganhar dinheiro com mágica. Não, nunca. Eu sempre gostei de fazer mágicas. Enfim, aí eu não tinha nada. né E aí eu lembro que meu pai tinha um palito cinza. Até hoje eu tenho, hein? E eu falei pra minha mãe, mãe, e agora? Eu tenho que ter uma roupa de mágica Aí a minha mãe colocou as lantejoulas, né? São aquelas pedrinhas brilhantes. Sim. Ela colocou as lantejoulas. E aí eu peguei uma calça preta, um sapato preto. Fiz uma mesa de ferro né, na oficina da Escola Técnica Walter Beria, né, Sim. e o professor autorizou eu fazer uma mesa, então, uma mesa de mágico, né, que eu não tinha. Né, todo, todo mágico tem uma mesa. Né, e eu tenho até hoje essa mesa também, ela é de ferro, bem resistente. Bem forte. É, oi? É pesada? Pesada, porque <risos> é, é, é feita de ferro mesmo, tudo com... com, com é, é, com Detalhes assim, enfim, muito pesada, muito pesada. E aí, eu fiz o meu primeiro show. Então, graças à minha mãe, né? Que ela que fez a minha roupa de imagem. o então, meu, meu abraço à sua mãe, saúde para ela tá? em dobro. Tá, muito que obrigado. ela viva 120 anos, no mínimo. Eu... Tá Se bom, né? para começar, Isso. conta 120. <risos> vamos lá, vamos continuar aqui. Agora sim, eu vou para o mágico, o Sama Sato. Eu vou para ele. Sim, sim. Você, eu vi no podcast, eu faço questão de falar que acho que é, é ponto e vírgula, alguma coisa de vírgula. O pessoal. Ah, bacana. É, vírgula. Isso. é isso, né? Eu achei muito legal. E, inclusive, um deles fez mágica lá na sua frente. Falei: eita, nós, hein? <risos> Isso que é coragem, fazer mágica na frente de um mágico, né? mas tudo ah, bem. Como é que começou o seu gosto pela mágica? E você falou uma história bacana lá, conta aqui para nós também. Sim, é, na realidade a minha madrinha, a minha madrinha não, a madrinha do meu irmão, né? ela, ela dava presente para o meu irmão, porque ela era madrinha, né? e ela via que eu era o irmão menor, né? Então, ela ficava, acho que, sem graça, né? Dar o um presente para um e não dar presente para mim, né? Mas Sim. sendo que ela não era minha marinha, ela não tinha necessidade de dar presente para mim. E o meu irmão sempre gostou, jogar jogar bola, né? É, Quebra-cabeça, essas coisas de, de mocotar, enfim. E eu, ela me dava mágica. Ela me dava, assim, um kitzinho, uma mágica. E ela via que eu tinha aptidão para essas coisas, né? E aí, então, ela foi a percussora. Ela sempre, então, em datas comemorativas, né que é o dia das crianças e Natal, ela sempre dava um presente para o meu irmão e, e dava mágica para mim. Né? Então, com certeza, a madrinha do meu irmão foi que... que foi que a percussora, na verdade. Né? É. Isso, sem deu, saber. Deu um empurrão no cefalo e vai! Isso. Aí eu comecei a, a gostar de mágica, e comecei a frequentar esses, esses, essas lojas de mágicas, né? E é. eu lembro que lá no centro, eu tinha, eu tinha uns 14, 15 anos de idade, eu fazia um curso de, de computação, né? E hum. aí tinha uma loja de mágica, e sempre no, no intervalo eu ia lá e comprava uma mágica. Sempre, sempre, sempre, sempre. <risos> aí um dia o meu, meu primo, que é o Oswaldo Tomil Sato, né? E ele comprou uma mágica e ele fez desaparecer um lenço na mão. Eu falei, meu, o que, que é isso? Né? E aí, eu falei, você comprou isso aí? Ele falou, é, eu comprei também lá, lá, lá, lá de mágica. Aí eu falei não, não, eu, eu tenho que aprender isso. Aliás, é essa mágica aqui, ó. Você mostra as mãos vazias, Cláudio, né? Se você pega um pouquinho de pozinho mágico, você joga o pozinho mágico na mão, olha o que acontece, ó. Ele aparece. É. <risos> É, mas isso ao vivo, você fica impressionado. Mas você mesmo que está assistindo também, ó, né? você coloca na mão bem lento, Cláudio, olha só. E ele fez isso na minha cara. Aqui, ele falou assim: olha só, eu vou colocar aqui, né? vou colocar um pouquinho de sopro mágico, olha só. E ele some, olha, ele some. Mas se eu pego aqui um pouquinho de pozinho mágico e jogo na outra mão, olha só, ele aparece. aparece no... <risos> Ah, isso eu fiquei impressionado. Aí, a partir bah, desse eu? momento, eu falei, Cláudio, eu vou ser mágico. Eu vou ser mágico. <risos> Depois dessa. Ai, ai, ai. Muito bem. E aí? Então, aí eu comecei a frequentar mais lojas de mágicas, né? É, é, comecei a gostei muito de mágica chega um momento que você tem tanta mágica, né, que você começa a, a tentar comprar mais coisas. Mas, por exemplo, na minha época, isso eu estou falando há 36 anos atrás, né, 36 anos, 38 anos atrás. E aí, lógico, não tem internet, não tem loja, não tem, não tem é, muitos livros que falam sobre imagens. Aí eu conheci um gerente de uma loja de mágica lá no shopping Pirapuera. A loja existe até hoje, se chama Magia e Folia. Quem que era o gerente da loja de mágica? Era o mágico Fujikan, oh. né? Que é o meu sócio hoje, né? Mas ele era gerente da loja de mágica. Né? E o Phantom também, ele era o vendedor. Então tinha o um gerente, tinha o um vendedor. E eu era o comprador. <risos> parece uma história, parece mentira, né? Mas... É conversa de pescador, né? De mágico. É, parece, parece conversa de pescador, mas é verdade. Ele era gerente, ou era vendedor, o outro, e eu era o comprador. E aí comecei a comprar muitas coisas, comecei é, é, a fazer shows infantis, né? e quem me ajudou muito foi o mágico Fujican. Né? É, é. Para ter uma. Ter uma... Ah, deixa eu voltar então. O Fujikan, né? e o Phantom já eram mágicos. Eles já faziam shows. Né? E aí eu tinha carro na época. Na realidade, o carro era do meu pai. Era um Fusquinha. É. Fusquinha azul. Né? E o Fujikan, ele não tinha carro e o Phantom não tinha carro. E aí, eles trabalhavam em dupla. E aí, o Phantom, ele foi trabalhar numa outra empresa de shows. E o Fujikan, ele ficou trabalhando sozinho. E aí, o Fujikan chegou e falou para mim, cara, você tá iniciando? Você não quer me levar no show? Eu te pago, né? Eu te pago a gasolina. E aí, cara, Comecei a, a entender sobre o mundo dos shows aí, levando o Fujikan nos shows dele. Já começou a fazer a mágica aí nesse caso, né? Isso. Aí o Fujican, muito gente boa, ele, ele me ensinava mágicas. Eu paguei a primeira aula de mágica, eu paguei para o fujicano me ensinar mágicas. Aula particular, Cláudio. Acredito. O Fujican, que me ensinou mágica mesmo, né? E aí eu fui no show da Xuxa. Na Rede Globo, na época, né? E, e aquilo lá foi um story, Foi o Fujikan que me arrumou também para ir lá no Show da pra Xuxa. Para ir para o Show da Xuxa. Isso. Mas antes eu comecei mesmo o um programa aqui na TV Gazeta, né? Que é o Atim Espirro. E uhum. também no, na TV Cultura do Bamba Lalão. E Pampam, palhaço Pampam. <risos> su, as suas informações, que você eu, deu eu, eu uma peneirada, né? É Sim. muito do que eu peguei. Bambalalão, a Tinha ah. Espirro, a turma ah. da Xuxa, né? É, só não sabia que você tinha ido lá. O Bozo, ah. né? Que eu, eu sei E, que você e na abertura também. do pro... Aí eu fui contratado pelo SBT em 1986. Eu fiz a abertura e o encerramento do programa do Bozo. No auge da fama do Palhaço Bozo, né? Eu aparecia todos os dias, Cláudio, na abertura e no encerramento. Então a minha trajetória, assim como mágico, inicialmente, foi assim, foi um foguete, né? Porque eu sempre é, é, fiz umas coisas diferentes. Eu sempre gostei de leque, né? Eu sempre gostei de mostrar a, a arte mágica, mais com a cultura japonesa. Sim. Entendeu? Então, antigamente eu fazia mágica com kimono, né? É, eu usava música oriental, ah, né? Eu pintava o meu rosto de branco na naidade colocava a boca preta para ser diferente então isso sempre causou impacto na mídia né o que é esse cara né porque eu fazia artes cênicas também eu fazia teatro eu sabia sim. que eu tinha que ser eu tinha que ser diferente eu não podia ser igual né Você é formado em artes cênicas né o... eu fiz faculdade de artes cênicas e isso formado em educação artística e especialização em teatro. Tem DRT e tudo. DRT, fiz muitos comerciais, televisão, né? Sem e ser como... mágico, né? Como ator. Ah, tá, fiz aí você pessoal. foi, você começou a participar, você foi na Xuxa, depois você foi lá na abertura do Bozo, é, eu sei que você é um, é um filho da, do SBT, né? você Sim. faz parte da casa ali, Sim, é, é. e eu posso falar para você que vivi vi, vi, vi vendo você, corocô no corocô, corocô. <risos> que isso. Seja, quando você era criança, quando você era criança, você já me assistia, né, Claudio? Já te via, já. Eu falei, então, não, você é novo, eu quero saber essa matemática, que mágica é essa? Você está mais novo que eu. E como que foi? E como que foi é, a sua vivência, como que você trabalhava ainda numa empresa e resolveu sair isso. dela para viver como um mágico? Como que isso. foi essa transição? Isso. Aí, é assim, né, é... Quando eu, eu, eu fui na Globo, claro, eu só tinha ido em, em TVs pequenas, né, que era a TV Gazeta, que era Cultura, né, e o SP já era até grande, né, mas não em comparação à Rede Globo. né. Então, quando eu fui lá no show da Xuxa, eu vi aquela estrutura enorme, aí eu falei para eles, né? eu falei para mim mesmo, eu falei, Nossa, é isso que eu quero da minha vida, né, é, é, é trabalhar com que eu estou estudando agora, né, na faculdade que é arte cênicas. Aí eu cheguei e falei com o meu chefe, também, senhor Luiz Castellano, que infelizmente ele ele já se foi, né? Ele, eu falei para o senhor Luiz, senhor Luiz, eu, eu eu vou pedir demissão, né? Aí o senhor Luiz falou assim, não, por que você quer demissão? Eu falei assim, não, senhor Luiz, é que eu quero trabalhar com com mágica, quero trabalhar com arte, né? Que na época ele já trabalhava com fazendo pequenos shows de mágicas, né? E aí ele não acreditou. Seu Luiz falou assim, não, não, eu tenho certeza, você vai para uma outra empresa. Eu falei, Seu Luiz, eu não vou, eu quero trabalhar com a arte mesmo. Ele imagina, né? E, e você tem emprego garantido, você tem carteira assinada. Eu já era desenhista, projetista, né? E já ganhava um salário bom, eu já tinha meus meus funcionários, quer dizer, os meus desenhistas copistas, eu podia para... Para, para o meu funcionário, ó, oh, faz esse desenho eu que mandava, eu tinha um cargo bom na realidade, né? Porque eu tinha acabado de me formar na Escola Técnica Walter Belém e aí eu soube isso para assim, quanto que você quer ganhar mais, ou Walter, né? E eu falava assim, não sou lixo, é verdade. E aí ele não acreditou e mas ele, ele, ele falou não, tudo bem, eu vou te. Aí ele até me ajudou, ele, ele mandou embora, eu ganhei todos os, os benefícios, dito, né? Porque... Né? os direitos. Eu sou o sou Luiz Cassemeiro foi uma pessoa muito adorada, né? Muito gente boa. E aí eu, eu me lembro que depois de uns três, quatro anos eu voltei na empresa agradecer o seu Luiz, né? Bom dia, seu Luiz. Eu não estou trabalhando em local nenhum. Eu estou trabalhando com a mágica. E, e ele ficou surpreso, né? Porque não existe isso aí. Como é que a pessoa vai largar o emprego, né? de mágico para viver de uma coisa que ele nem sabe o que isso que é, é. de -de -de é. deixa eu te fazer uma pergunta o, claro, o que, que que é o Metrópole Arte Circo o que que foi isso aí então Metrópole Arte Circo é assim é, então quando eu tinha acho que já 18 anos 18 para 19 anos né é, é, no início então eu tinha um circo na frente da na, na frente da casa da minha avó nos finais certo. de semana, geralmente eu ficava na casa da minha avó, né? Uhum. Porque o que eu falei, até os meus 11 anos de idade, eu morava na casa da, dos fundos da casa da minha avó, né? Aluguel, uhum. depois eu fui para para Companhia tática na Moca, então eu, eu tinha esse costume muito de ficar na casa da minha avó, da minha tia, do Oswaldo, que são os meus primos, então no final de semana eu dormia na casa da minha avó, e uhum. tinha um circo, que esse metrópole art circo, aí eu fui assistir né o, o espetáculo, só que eu vi que não tinha mágico lá, não tinha mágico. Ah, eu sempre fui meio atirado, meio cara de pau, tá? E aí eu fui falar, quem que é o dono do circo? Aí eu fui lá falar com o dono do circo, eu falei, vocês não têm mágico? O dono do circo falou assim, não, não temos. Aí eu falei, eu sou mágico, eu trabalho com mágica, né? E lógico, mas era bem no início da carreira. E aí ele falou, é mesmo? É... Então, vem trabalhar no circo, você não acredita? E eu fazia o meu primeiro ano de artes cênicas na faculdade de São Judas Tadeu e eu uhum. fui lá no circo com esse palitozinho, esse palitozinho da lantejola que minha mãe Sim. tinha feito, né? Mas eu não tinha muita experiência e nessa época o Jica me ajudou muito. Ele me dava os toques, falava: faz essa mágica aqui, faz aquela mágica do, do da água, é para colocar de jornal, né? Da bengala que tua. Uhum. O Jica me, me ensinou muitas coisas. E aí um palhaço Chegou e falou para mim, né? falou assim, cara, é... eu posso te dar uma sugestão, né? Pode. Ele falou assim: por que, que você não usa um kimono, né? ou você é oriental, né? Eu não usava ainda a boca preta, né? Nem a... é. eu usava esse paletó branco, esse paletó é. do meu pai. E aí ele falou assim: coloca um kimono, pinta a sua, a, sua, a sua rosto de branco, né? Que nem os artistas japoneses. Pinta a boca de preto, ele falou. Né, porque o teatro é assim é porque lá era como se fosse um circo teatro não era picadeiro Sim. não era no micro era Sim. como se fosse um teatro né e eu falei assim cara já nessa semana já fui na Barrio da Liberdade comprei um kimono né branco com um dragão dourado muito bonito de seda até hoje eu tenho né e aí eu comprei o guetá comprei aquela meia né, o, o, o japonês enfim Comprei a, a, a tinta branca, que é a base, aí eu pintei na época de preto. E aí, graças a Deus, foi por causa deles também que eu consegui né, é, se sobressair né, dos mágicos da, da, daquela época, que Sim. era um mágico diferente, né mágico muito diferente. E aí foi assim, Cláudio. Muito bem. E falando de mágico para mágico... Qual foi Sim. o mágico que te inspirou? Você falou assim, ó, esse aqui foi minha referência. Além do Bandalalão, a Tim Espirro, é, que era palhaço, na verdade, mas o Bambalalão, é, quais os outros que te influenciaram de verdade? A mágico mesmo, sem dúvidas, o David Copperfield, né? Que é o um mágico mundialmente famoso. E na época ele sempre passava no Fantástico, né? Isso. No programa aqui do, da Rede Globo, né? E ele era um maior sucesso. Domingo passava o, o David Copperfield todo mundo parava, né? E aí eu me espelhei bastante nele, porque ele sempre fez grandes ilusões. E, e aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas faziam mágicas de grandes ilusões. Grandes ilusões é isso, né? De a pessoa levitar, da pessoa ser encerrada ao meio, da de pessoa desaparecer do palco, aparecer na plateia Eu sempre fui fascinado por isso, né? E então, é, eu trabalhava sozinho, Aí o Fujikan me deu a oportunidade de fazer shows com ele. né? O Fujikan tinha um show de 50 minutos e ele me deu a oportunidade de eu falar como você já está fazendo alguns shows né? e de que kimono diferente, é, por que que você não faz a abertura do meu show? Você faz os três minutos iniciais do meu show, aí depois você começa, aí depois eu começo o meu show, Cláudio. Uhum. Então ele, o Fujikan me deu essa oportunidade, eu levava ele de cá, fazia a abertura e ele, ele fazia os outros 45 minutos de show. Aí você não acredita, Cláudio. As pessoas começaram a falar assim: olha, eu quero contratar o show, né? Só que ele queria contratar o show do Osamá. <risos> ele não queria contratar o show do Fujikan. <risos> e você. Porque... Não, você não acredita. Você não acredita. Aí eu falei assim: não, mas eu não tenho show, eu estou sem fazer três minutos, quatro minutos de show. Aí o Fujikan me ensinou também a fazer mais coisas, né? E aí inverteu as coisas, Cláudio. Eu comecei a fazer muito show e o Fujicão começou a fazer menos show, né? As pessoas estavam preferindo que eu fizesse o show e o Fujicão fizesse menos. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu Vou fazer uma dupla com o Fujicão. Então, Vamos fazer começar a fazer show junto, né? Eu e o Fujicão. E aí começou a fazer começamos a fazer show junto, somente em peças infantis, tal. Aí como a gente queria fazer grandes ilusões, Paulo, precisava de mais gente. Aí eu falei para ele vamos fazer um grupo, Fujikan? Vamos criar um grupo? Vamos chamar mais um mágico? Aí o Fujikan falou assim, pô, a ideia é boa. Aí eu falei, não, mas tem que ser um outro mágico de descendência oriental. Aí, Cláudio, eu falei assim, vamos chamar o Fanto. E o Fanto trabalhava numa outra empresa de shows. Aí a gente reuniu, o Fanto, e aí, quer fazer parte do, do, do, do grupo de mágicos? Aí o Fanto falou assim, Puxa, eu vou ter que sair dessa empresa. É, vai, sai, vamos criar o nosso aí ele saiu e aí a gente bolou o que a gente vai fazer? é um show de mágicos japoneses? show de mágica é oriental? Né? aí a gente falou vamos criar, e criou The Oriental Magic Show foi aí você chegou a apresentar o The, o The Oriental Magic Show na TV, não apresentou? mas muitas vezes é, eu, eu lembro diversas vezes, diversas vezes a gente fez muito programa do Gugu, né? Era Sim. Domingo ao Vivo, Programa Iliana. Silvio Santos. É, a gente foi o único ganhador do concurso de mágicos do Programa Silvio Santos. A gente ganhou cinco semanas consecutivas. A gente ganhou prêmio de dinheiro, ganhamos um DVD, aparelho de DVD. DVD Sim. não, era, era VHS. VHS. Não, era, era, Deixa eu te falar, esse que você acabou de mencionar do Silvio Santos não foi do Paletó, não, né? Do paletó, sim. <risos> esse número é do paletó. O Babá, oi, isso. como é que ele foi? Foi mais rápido <risos> o vestido meu do que eu. Isso. Né? Para você ter uma ideia, o, pai, o Silvio Santos nunca ele tirou o paletó na frente do público. Nunca. Foi. Ele não, nunca. ele não tira. Não tira. Ele não tira. E na época, né? É, eu já fazia esse número do paletó, que eu sou todo amarrado, né? e eu consigo colocar o paletó de uma pessoa da plateia, eu faço isso no meu show, né? E aí a gente já tinha falado com o diretor, ó, oh, diretor, se você quiser, eu falei, a gente pode pegar o paletó do Silvio Santos e eu colocar o paletó do Silvio Santos. Aí o diretor falou, não, não, o Silvio Santos não tira, ele não tira o paletó, né? E na... E... Só que o, o Silvio Santos é uma incógnita, né? A gente é. não sabe o que ele vai falar, o que, que ele vai fazer. E aí ele chegou aí e falou assim, você faz com o meu paletó, né? Eu falei assim, faço. Aí ele tirou o paletó dele e eu coloquei o paletó do Silvio Sérgio. Eu já vesti o paletó do Silvio Santos. Você vê que coisa? É, é, eu falo que é um grande mestre, né, o Silvio? Né? Ah, Mas, é, voltando um pouquinho, eu, eu te fiz uma pergunta sobre a arte cênica. Se a vontade Sim, de ser ator, o que, que é? Sem dúvidas. Ah, eu, que eu falei, né? Desde criança, eu sempre soube que ia ser artista. Você acredita que, que, que, que é incrível isso, né? Eu não sabia o que, que ia ser, se ia ser mágico, se eu ia ser ator, se eu ia ser. Não sei. Eu, eu sabia que ia ser artista, né? Tinha até o programa do Zé Betio, a rádio. Zebetio. Era, era muito lembro. famoso na época. Né? Eu e eu já imitava o tom eu, eu tinha esse dom de, de, de, de, artes, de arte, né? Da cultura. Mas eu não sabia o que, que ia ser. E aí é, é, acabei virando mágico da minha madrinha, né? Mas eu sempre gostei de atuar. É, Para você ter uma ideia, eu fiz a novela Ana Raios é Trovão, que muitas pessoas não sabem. Eu fiz uma participação, né? uma novela é. na TV Prochete, né? Mas. Com a Ingra Liberato e o Albert Satter. É. Rapaz, o que, que você é. me contou agora? Eu, eu assisti Ana Raiz é Trovão. Você pode ver, eu fui o personagem Ozuka Den, que era o Iu? personagem japonês que veio do Japão para correr contra a Raiz e Trovão. Ai, tá vendo? É. é. Eu já fiz um seriado na Globo, né? Com, com, com a Bruna Lombardi, o Carlos Alberto Riccielli, que chamava o programa de Índio, né? Eu já fiz algumas participações na Zorra Total. É. Você é um poço de cultura, meu amigo, essa não, é a verdade. Eu Deixa eu te fazer uma perguntinha ter... básica claro, aqui. É... Você também comentou que você tinha um, um desejo, um sonho, acredito que era mais um sonho, de toda criança trabalhar com os trapalhões ou conhecer os trapalhões. Caramba, de você foi buscar mesmo, hein? Você estudou Opa. mesmo, esse que é um por isso que um, um bom repórter, né, um bom programa é assim. né é, é O meu sonho era trabalhar com os Trapalhões. Então, eu sempre tive o sonho de conhecer o, o, os Trapalhões e de trabalhar com eles. né E eu sempre fui bem-humorado, sempre fui extrovertido, eu sempre gostei de humor. né e, e já na época, na TV Bandeirantes, o Atchim Espirro, ele tinha, uma, ele tinha um programa na TV Bandeirantes, e era o programa da Tia e lá tinha a Escolinha da Tia Espirro. E lá eu fiz um comercial né, na televisão, que foi um grande sucesso, do Óleo Bardal Proal, que falava, corocô, corocô, não corocô, né? E aí na Escolinha, é, me colocaram um personagem que ia colocar isso aí, que é o corocô, corocô. Só que o corocô, corocô, não poderia colocar, porque era do Óleo Bardal Proal, ah, né? Era Óleo Bardal, era do Óleo Bardal, então eu não poderia usar esse bordão. E aí... Aí eu falei assim, vou colocar aí, complicou, né? Então as pessoas perguntavam alguma coisa, eu não sabia a resposta e falava, ih, complicou, né? Isso fez um sucesso. E aí eu gravei isso na fita de vídeo, mandei para a Rede Globo, que, porque a, a, a, o programa da Tinha Espírito também tinha terminado, né? É, tinha acabado o contrato lá. E aí o meu sonho era trabalhar lá. Mandava a fita, ia até o Rio de Janeiro, ficava esperando na porta da Rede Globo, só que, infelizmente, eu nunca tive o retorno. Nunca tive, né? E, e aí, muitos anos depois, eu conheci o Dedé no, no, no circo, né? E, mas foi uma passagem muito rápida. E aí, aos dois, três anos atrás, eu tive a felicidade né, de estar junto no, no, numa, numa gravação com o Bananinha, né? Que é da, da, da Praça Nossa, do Comando Maluco. Né? ele chamou o Dedé, é, padrinho dele, e aí eu tive a grata felicidade né, de gravar junto com o Dedé. Olha só que maravilha. Né? Então, fizemos até um esquete juntos, aí eu falei para o Dedé, meu, esse é um sonho realizado, né? é, atuar junto com o Dedé. <risos> ah, atuar, não é conhecer, atuar. não. Não, não, não foi conhecer, eu atuei com ele, eu fiz uma piada, né? fizemos um esquete, então, junto eu, o Bananinha, e o Beté, meu Deus. Isso, aí, isso aí é uma satisfação enorme. E, e, como, e como que é estar diante de um ídolo, para você que também é ídolo de muita gente? Ah, a gente fala que... Por isso que a gente, na realidade, eu nem, a gente nem sente ídolo, a gente nem sabe que as pessoas gostam da gente, né? A gente só sabe quando a gente recebe essas mensagens. Ah, eu, eu, eu sempre curti você, eu sempre gostei do seu trabalho, né? Ah, eu sou seu fã, você é meu ídolo, você é... Aí a gente, não tem, a gente nem pensa nisso, viu, o, o Cláudio? Aí, então, quando a gente vê né, o Dedé, que a gente fala, nossa, ele é o meu ídolo, né? Então, a gente, aí, aí a gente percebe, assim, quando a pessoa chega perto de mim, né? Que ele deve ter esse mesmo sentimento que eu tenho pelo Dedé, tem pessoas que têm sentimento, então, quando chega, fica tremendo, quer tirar selfie, não consegue nem tirar foto, né? É, é isso fica que nervoso. eu senti É, é isso. É. É, mais uma aqui para você. É, como você falou recentemente, é tudo na sua vida você foi buscar, nada caiu de paraquedas, não veio de graça. É, como é que você chegou ao SBT? Foi também na garra? foi na realidade, é assim o Cláudio quando você se forma quando você quer fazer comercial de televisão né é, é, você tinha que se cadastrar até hoje né tem que se cadastrar em agências né e e no SBT, eles estavam procurando né um mágico para fazer a abertura do programa do Bozo né Isso. e já tinha uma labarista já tinha um revista, e eu já participava de vários programas da casa eu fazia o programa da Mara Maravilha, né? Eu fiz todos os programas infantis da, da, da, do SVT, do né? SBT. Então tinha Mara Maravilha, tinha Angélica, tinha o programa da Eliana, tinha o programa do Sérgio Malandro Hora do Capeta, né? E aí o SBT me chamou, né? Então, é, para mim, foi uma grata satisfação. Eles já me chamaram, não me esquece teste nenhum, por exemplo, estamos falando de um mágico. Vamos chamar o, o, o mágico Osama, né? Por ser diferente, né? E aí, graças a Deus, nessa época, nossa, eu fiz, fiz, fiz muitos shows, né? Porque é o que eu falei era o programa de maior auge, né? O maior palhaço, mais famoso do Brasil, era o Boço, né? <risos> Samar, a sua história com o SBT é o quê? Já tem uns 20 anos? Muito mais. Eu muito conheci, mais, né? É, é, muito mais, muito mais. É, é. Por isso que é, eu fiz pouco, pouco Rede Globo, né? É porque a Rede Globo não chamava pessoas que trabalhavam muito no, que aprecia muito na SBT, né? Tinha essa coisa que, não, não. Hoje em dia não, hoje em dia a Globo já, já chama alguns artistas da SBT, né? Vem, vem é. trabalhar na Globo. Mas como sempre fui um SBTista, <risos> então, eu fiz poucos trabalhos na Rede Globo, mas eu fiz Faustão, eu fiz Xuxa, né? Eu falei, fiz o tá? então enfim. Alguns trabalhos eu fiz para... É, você, você, na verdade, nessa sua vida de mágico, você tem o quê? Já tem 35 anos de carreira? Sim, eu, na verdade, eu tenho 36 anos de carreira. 36. O, o The Oriental Magic Show eu lancei em agosto de 88. Então, são 35 anos, né? Isso. E um, um, Isso. mais ou menos, trabalhei... Eu trabalhei um ano solo, mais ou menos, né? Um ano e pouco. Então, eu já tenho 36, 37 anos de carreira. Quase, quase, é isso. quase quarentão, hein, meu? É isso. É, é, mas... Mas... Deixa, eu fa... Deixa eu te perguntar também mais uma coisa. Mr. M? Mr. M foi um caso também, assim, inusitado, né? Quando o M é, apareceu no Fantástico, isso também há 20 anos atrás, né? Claro que isso causou alvoroço, né? porque ele revelava o segredo da mágica não existia isso que nós temos uma ética profissional, né, de não revelar segredos, mas eu sempre assim não revelar segredos profissionais, né? Mas eu sou a favor de ensinar pequenas mágicas, né? Que porque criança, por exemplo, vai aprender mágica onde? Então eu ensinava o básico, fazer alguma coisa, sumir, aparecer, eu, eu sou a favor de ensinar mágicas básicas, né? Mas essas mágicas profissionais é, nunca tinha visto ninguém fazer isso. Então, quando o Mr. M apareceu, todo mundo ficou surpreso, indignado. Nossa, mas por que, que, se, quem que é Mister M? Por que, que ele está fazendo isso? Né? Tanto é que o Mr. M ficou mundialmente famoso. Né? A série dele foi vendida por vários países. Né? Então, inteiro. a gente ficou com medo. Ficou, ficou com medo no início, não tenha dúvidas. Eu criticava muito. Nossa, o que é isso, mas eu vi Cláudio, eu estou falando por mim, eu, o Samassá, tá bom? Não estou falando pelos outros machos, Sim. tá? Então, mas aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a procurar mais o meu trabalho na época do Misterio, né? E aí eu, eu trabalhava já no programa da Eliana e nesta época é, é, é, Aí o Mr. M me veio há 20 anos atrás, depois ele saiu, ele voltou de novo, né? a segunda temporada, a terceira temporada, e eu vi que os trabalhos começaram a crescer muito. Tanto é que eu lancei assim, vários produtos de mágicas, porque quando se fala bastante numa coisa, num assunto, a procura é maior. A né? procura é maior, verdade. Eu comecei verdade. a lançar livros de mágicas. Né? Tanto é que está aqui. Ó. Esse aqui foi um livro que nós lançamos olha, pela JVC. Opa! É, você dirige. Japão Brasil Communication. Pode, né? pôr, pode pôr mais perto pra mim, Osama. Ah, aqui, ó. Aqui? Isso, aí. Beleza. Aí, né? Que eram os segredos Hã? da mágica e do ilusionismo. Olha que bonito. Todo colorido. Lindo. Ó, Onde encontrei ele, Osama? Não, infelizmente, esse aqui já virou raridade. Ah. É. Porque você sabe que quando a gente lança um livro, né? Hum. É, é, a edição, aí eles não... Reditou duas vezes, foi um grande sucesso, tanto Entendi. que o lançamento do livro foi feito no Japão também, foi Sim. feito no Brasil e no Japão, foi um grande sucesso. né Então, é, o Mister M, na realidade, ele, ele deu um bom na arte mágica. E aí, a Eliana me chamou para fazer um, um desafio ao Mágico dos Mágicos, né porque o Mister M era usado na Rede Globo, na Record, já virou Mágico dos Mágicos. Mágico né? dos Mágicos. Isso, Mágico dos Mágicos. Então, tinha um quadro que eu, que eu, eu desafiava o, o Mister M, que era o Mágico dos Mágicos. Né? E aí, isso também foi um boom para mim, a nossa carreira. O De Oriental Mágico. Por quê? Porque, por exemplo, o Mister M ensinava para fazer assim, ó. por exemplo, aqui, ó, uma bolinha. Né? Para fazer sumir essa bolinha, né, ó, sumiu. Né? Ele ensinava é. de uma maneira... <risos> E eu fazia a mesma mágica utilizando uma outra maneira, um outro segredo da mágica, entendeu? Então, a gente provou para o público que o que o Mister me revelava, né, existem várias maneiras de fazer a mesma mágica. Sim. Entendeu? Então, ele não acabou com a arte mágica. Eu estou falando por mim. Né? E aí, Cláudio, a, na pandemia, né, o Mister M estava no Brasil, Aí o meu amigo, né, que é o Chiquinho um Homem de Ferro, brasileiro, né, ele porque ele tem uma armadura verde, amarelo, azul e branco tal, né, ele falou assim, samar, eu tenho, eu tenho um cara que eu quero te apresentar. Eu falei, quem? E ele falou assim, é o cara que apareceu agora no domingo espetacular, no domingo. E justamente foi o Mr. M que eu falei assim, ah, que Mr. M, que isso? Eu falei assim, é, ele tá em Vargem Grande Paulista, né, tem um, um, um jornalista que chama Edson Rocha, que ele sabe onde que o misterio está. E ele está esperando a gente. Eu falei, não ah, acredito que a gente vai se encontrar com esse. E a gente foi nessa chácara, em Vargem Grande Paulista, né? E aí estava preparado um, um chá da tarde é, bolo, é, chá, café, é, é enfim. Estava todo mundo lá. Aí eu falei, ah, duvido, hein? eu duvido que ele vai aparecer. E justamente essa chácara, era a chácara onde ele tinha gravado no Domingo Espetacular, na Record. É. Né? E aí eu falei, não, a chácara é a mesma. Né? Foi aqui, foi gravado. Mas até aí, falar que o Mr. M ia aparecer, rapaz, de repente, a gente tomando café lá, comendo, o homem aparece. E apareceu aí, com a máscara ou sem a máscara? Não, sem a máscara. Ah, eu, é, era é, ele é, né? mesmo. Era ele mesmo. <risos> Só que o cara foi super gente boa, ele, ele, ele não fala bem o português, mas ele entende, ele entende bem, ele entende bem o, o, o português. O português né? Né? Fala bem, bem, bem lento e, e ele consegue compreender. Uhum. Né? E aí foi isso, a gente começou a bater papo, começamos a conversar, e o ano passado e retrasado nós fizemos 10 shows juntos né, aqui Uau. no Brasil. Bastante, hein? No Teatro Gazeta, né? foi no Comedy Sampa, foi no Teatro Santo Agostinho. Né? Fizemos... Ele já foi embora? Ele foi embora e agora hum. está novamente no Brasil. E vão trabalhar <risos> junto de novo? Estamos com projetos, estamos com muito grandes bom. projetos. Isso. Muito bom. Deixa, deixa, de... deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou chegar até mais perto. Como é que é chegar perto do Ministério? Não dá medo, não? Não. <risos> Olha, sem dúvidas nenhuma, viu, Cláudio? É, dá aquele tremor, né? Não, não. É, é como não, porque é, é, a gente fala, eu sou artista, mas eu vejo os outros artistas também, eu fico abismado, eu gosto de ver artistas também, né? Eu, eu, eu sinto a mesma coisa que eu que com vocês que, que não são artistas, quando vê assim, sente o negócio, né? E, e ele foi o auge, né? Não tem foi. Até hoje, até hoje, quando você fala mestre de Magícia, né? Porque ele é conhecido no mundo inteiro como mestre de Magícia. Me seremos só aqui, no Brasil, né? Mas ele, nossa... Onde ele é o Cid Moreira ele... da mágica, né? Com certeza, o Cid Moreira, na verdade... <risos> o Cid Moreira, tem até um dado importante dele, que ele é. fala assim, caramba, eu, ao invés de ficar famoso como jornalista da Rede Globo, né? Que apresentou o Jornal Nacional... Que apresentou vários programas na Globo, foi ele é conhecido como, como narrador do Mr. M. E agora, Mr. M. Isso, Mr. <risos> você vê que ah, o próprio Cid Moreira que falou isso. Sim? sim. Não, mas é, então, é uma coisa gratificante, certeza. né? Que você vê. É como que é a cabeça do ser humano, né? Como que roda, é. né? Oçamar. E. Partindo do, do você, vocês fizeram bastante apresentação, Sim. ele está de volta, vocês têm projeto é, Sim. e como é que está a sua a sua agenda de como que você está a sua apresentação? Olha, lógico que a pandemia, Cláudio, né? Para mim isso foi assim, um terror <risos> porque além de fazer shows de mágicas, né? Eu sou um produtor artístico né? É. Eu, eu promovo eventos, né? uhum. é, eu or, organizo eventos né? então. e, e como ator, claro, faço comerciais. Né? Mas a pandemia, a minha, a minha área artística zerou. Cláudio, eu não sei o que, que se você trabalhou na pandemia ou não, né? Mas a minha sim. área. Aqui sim. Parou também aí total ou não? Não, não. Aqui não parou. Aqui não parou. Aqui Parou dois anos, você sabe o que, que é? Ficar dois anos Sei. sem ganhar um centavo... Sei, é um prejuízo tempo. enorme. E, e, e gastando a mesma coisa que você gasta. né? Isso aí é, é surreal. Né? A pessoa nem, nem imagina isso. não. Né? Eu também não imaginava. Achava que ia ficar um mês, dois meses, três meses. né? Mas não. Ficaram dois anos. Quer dizer a minha área parou totalmente, né? E aí, com isso, eu, eu, eu, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu comecei a trabalhar a, a internet, né? Minha filha pro pai: por que que você não faz o TikTok? Eu já era cadastrado, mas o TikTok era coisa para criança, era coisa de dancinha, né? É. Aí a minha minha filha: não, pai, o TikTok mudou hoje, é diferente. Então na pandemia, né, até dois anos e meio, eu, eu não tinha seguidor quase nenhum, Cláudio. Uhum. Aí eu comecei em casa, comecei a fazer vídeos, né, comecei a fazer vídeos. E hoje, graças a Deus, eu estou com quase um milhão de seguidores. Né, foi por causa da internet, foi por causa do TikTok, do Instagram, né, eu tenho bem, quase tenho uns 80 mil lá no Instagram, eu comecei a ganhar também alguma coisa né, pela internet. Então, a internet me ajudou por causa disso. Né? E deixa eu aproveitar, deixa eu te perguntar uma coisa, já dentro das redes sociais, como Sim. é que você vê essa nova forma, né? porque antigamente era a TV, hoje a isso, TV, isso, ela, tá, ela foi obrigada a dividir esse mercado. Como isso. é que você vê as redes sociais? Então, isso é incrível, né? porque com, quando eu comecei no TikTok, né? as crianças nem sabiam quem era o Samasaka porque né as crianças de hoje ué, não não assistia, né, não assistia Bozo não assistia Gugu né não assistia esses programas que eu fazia então para você ter uma ideia Cláudio no começo do TikTok se você pesquisar minha os meus vídeos né no começo eu não fazia mágica nenhuma eu só fazia o meu lado de humor do ir complicou do meu bordão e complicou né eu e minha filha então a minha filha fala assim ai pai Vai fazer um negócio lá, eu vou dormir. Ela fala: Ó, oh, pai, acorda que vai pegar um negócio lá para mim. E tal. Aí eu falava: Ih, complicou. era essas piadinhas pequenas, né? Uhum. Então, agora sim que eu comecei a colocar bastante coisas de mágicas, porque eu comecei a crescer bastante. Uhum. Aí as crianças começaram a compreender: foi nossa, esse cara aqui que faz me complicou, ele já é mágico há muito tempo, mas eu não comecei com a mágica, né? Então. Eu vejo que, com certeza, as redes sociais, hoje, a internet, é, ajudou demais. Hoje em dia, muitas pessoas não são famosas na televisão, são famosas pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. Né? Eles têm milhares de seguidores, nunca fez televisão. Né? Então, justo. com certeza, com certeza, hoje em dia, quem não tem rede social, quem não tem seguidores hoje, está perdido também, Claudio. Quem, né? quem vive de, de, de mídia, né? de vive da área artística. Você, você falou que você tem uma empresa de eventos. Qual é o nome da empresa de eventos aí? Sim. Na verdade, se chama The Oriental Magic Show e Locação de Equipamentos de Mágica Limitada. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer shows, né, a gente faz muitos shows assim, em prefeituras, né? tá. é, faz muitos shows em grandes empresas e também é, em shopping centers. E tá. inevitavelmente você precisa de nota fiscal. Né? Sem nota fiscal você não consegue trabalhar. Né? Não. Então, graças a Deus, a gente já tem essa empresa há muitos anos. Então as pessoas até perguntam para mim: nossa, Soma, você só faz mágica? Você não, não trabalha, não? Mas <risos> não, não. não. Eu, eu a, só carte... me... a carteira de trabalho não serve para nada essa hora, né, Osama? <risos> Isso. E por incrível que pareça, eu sou registrado em carteira profissional, né? 80-94, seu DRT. Nossa, se você é. Ser... 80-94. As pessoas também não acreditam. O quê? Você é mágico profissional. Eu sou mágico profissional, registrado em carteira profissional. E até hoje pago os meus impostos, dou nota fiscal, pago o meu contador, entendeu? Então, é uma empresa, né? Eu, eu, eu vivo da arte mágica. Né? Mas o ô, ô, Samar, mas vamos lá Eu sou da prefeitura lá de Ribeirão Preto Eu gosto de falar de Ribeirão porque Eu, mo... eu Não, morei lá, Prefeito. tenho um filho lá Que logo, logo vai, vai pegar outros caminhos. Mas vamos lá Maravilha. A prefeitura de Ribeirão quer te contratar Como é que ela faz? A empresa para fazer eventos? Sim, aí é só entrar em contato Ou pelo Instagram, comigo, né? E ah. Ou pelo meu Facebook Hoje em dia é muito fácil entrar em contato com as pessoas Né, o Sim, meu Instagram mas... é arroba O-S-S-A-M-A-S-A-T-O -S -S -A -A -A Hoje em dia eu recebo muitas assim, propostas é, de parcerias é, eu sou muito contratado os meus shows pelo Instagram, né? porque hoje em dia é uma passa mensagem né? é, é, infelizmente a gente não consegue responder todo mundo por exemplo, Sim. pessoas que falam ah, é, por favor, Osama, me faz um pix <risos> Faz uma mágica isso, aí. Um isso, eu recebo, isso eu recebo muito. Eu recebo demais. Poxa, vida, se eu pudesse fazer pix para todo mundo... Consome, mas mas você, sabe porque, você sabe por que você recebe isso aí? Porque aquela mágica que você <risos> fez lá, 100, seis vezes o sem, meu amigo, fica difícil, né? Aí, ó, as pessoas ah, acham que o mágico é rico, mas não. Olha só, <risos> o... o, o, o... Cláudio, aqui ó. Não tem carteira, nada, rapaz. rapaz. Oh, aqui, meu ó, meu Deus. Ó, vou fazer um olha, pix se passamos aí ó. Aqui ó, eu tenho aqui, Cláudio, tá vendo aqui ó, vocês estão vendo? Eu tô, só 5 reais, mas na realidade ó, se eu fizer um passe que mágico, ó, eu vou dar um soco. Tudo bem? Aqui ó. Oh, meu Deus. Aparece Quer soprar é só minha aqui, não? Aqui ó, 100 não. Quer só a minha não? Tem aqui, viu? É o sopro mágico. E, é. você Aí amazão. você perguntou, né, Cláudio? Você perguntou também, é que a gente vai falando tanta coisa, você perguntou como que vai os meus shows hoje, né? Aí eu Sim. falei da internet, por causa da pandemia. Mas Sim. hoje, pós-pandemia, graças a Deus, começaram a voltar os shows, né? os eventos comerciais. Né? Então, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por, por tudo que Ele me dá né? e por tudo que eu recebo. Eu, eu queria te perguntar também, é, um exemplo, eu, eu, eu gosto muito do seu trabalho, acompanho, né? você fez várias mídias, é, e a pessoa, ah, não, mas o Sam é muito caro para contratar, eu queria muito, mas quem sou eu para contratar? Fazendo uma forcinha, dá, não dá? Com certeza, Claudio, com certeza, realmente, as pessoas têm essa outra visão, mas não, eu não consigo contratar, porque eu, ele deve ser muito caro, então, eu vou falar aqui para vocês mesmo, né? É, entre em contato pelo Instagram para mim, que vocês vão se surpreender que eu tenho shows assim, com preços que todo mundo consegue pagar. É, com certeza, com certeza. Mas as pessoas acham não, não, ele deve ser muito caro, não. Eu tenho vários, eu tenho diversos tipos de shows, né, Claudio? Eu tenho Sim. show de cruzar que são aquelas mágicas menores, que você vai nas mesas você faz mágicas com cartas, com, com moedas, né? com, com lenço, com dado, que são as mágicas interativas, né? Então, é. esse show tem duração de uma hora e o preço ó, é pequenininho, assim. O, o, o, Sama, Sama, você também faz palestras motivacionais, né? Faço, graças a Deus, a minha palestra é um sucesso, porque eu falo que a minha palestra chama Sucesso não passo de Mágica. Porque, realmente, né, Cláudio? As pessoas... É uma palestra motivacional com números de mágicas. Tá? Então, não é aquela palestra maçante que o cara só fica falando, falando, falando, falando. Tem gente que... Tem palestra que vai e que no meio da palestra a pessoa está até dormindo. Não. A minha é bem dinâmica, é bem humorada, né? Então, eu mostro que, claro, o sucesso você não consegue só no passe de mágica. Né? O, o, o, o sucesso você só consegue acreditando em você mesmo, né? É, é... confiar em você, acreditar em você. né? E obstáculos na vida, sempre vai ter obstáculos. Então Sim. você tem que né, prosseguir. Né? Que nem na minha palestra, eu vou tentar dar um... um spoiler aqui. né? Eu falo que as pessoas precisam acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? O Cláudio? Ninguém. Ninguém. Se você chegar de manhã e, e já acordar desiludido, ai, ah, ninguém quer, ninguém gosta de mim, hoje o que, que eu vou fazer? Ah, meu, é claro que o seu dia não vai render, né? Mas quando você falar que, puxa, eu consigo, eu quero, eu. Né? Então, um spoiler aqui: no, no meio da minha palestra, eu chego lá para todo mundo, eu falo para as pessoas, né? Olha, por favor, é, quem já comprou, é, Kits de mágicas. Poxa, então se uma plateia de 500 pessoas se erguerem umas 3 pessoas, 4 pessoas, é muito, Cláudio. É muito, é muito. Né? Aí eu pergunto para as pessoas, quem já comprou pastel na feira? Ah, meu, as 500... Todo mundo mil... levanta Todo mundo, mundo Aí o que, que eu falo para elas? Eu falo assim, olha, se eu fosse por vocês, hoje eu seria pasteleiro. Né? Eu não seria mágico, porque se eu for acreditar em você, só se quatro pessoas só comprando por que, que eu vou querer ser mágico e lançar kit de mágica? Né? Então eu falo assim: Então primeira coisa: você precisa acreditar em você mesmo. Se você acreditar em você, você vai ser sucesso. Ah, você falou de kit de mágica. Você Sim. tem o kit de mágica, né? Eu tenho vários kits de mágica. Vários kits de mágicas. Eu fui o percursor de kit de mágica. Aqui no Brasil existe, existe uma loja de mágica, né, que se chama O Rei da Mágica, que eu falei que era do Shopping Birapuera, que Sim. o dono se chama Morgado, o Senhor Morgado, que é Morgans Mágicas. Né? E aí eu, a gente foi o percursor, porque a gente lançou um kit de mágica com a nossa imagem, né? e depois lançamos um kit de mágica com um, uma fita VHS. É. Aí depois da fita VHS lançamos um com um DVD, e hoje, nossos kits são com instruções online. E você também dá curso de mágica. Perfeito. Isso mesmo. É... As pessoas perguntam para mim, né? Eu é, eu gosto de fazer mágicas, eu curto mágica, mas eu não tenho habilidade. Eu não sei fazer mágica. Aí, o que, que eu fiz, Cláudio, né? Eu sempre falo para as pessoas, claro, se você quiser ser um profissional da arte mágica, você tem que se dedicar, porque mágica é ensaio, né? é treinamento, é dedicação, é esforço. Né? Nada, é... se você não treinar, você não vai conseguir fazer. Esquece. Né? Agora, mágicas para principiantes, só para você para você levar alegria, entretenimento, diversão para a sua família, claro, qualquer pessoa pode fazer mágica. Não precisa de habilidade nenhuma. Então, eu lancei um curso, né? Um curso online de mágica que você vai aprender sensacionais mágicas com material do cotidiano, né? Você vai fazer mágica com copo plástico, com elástico, com guardanapo, com moeda. Enfim, é um curso que está que no meu site. Então, é, é o www.osegredodamagica.com.br tá Aí as pessoas estão falando, nossa, mas o curso do Tossamá deve ser caríssimo. Vocês vão se enganar. Não, não é não que você... eu já vi. Não é não. Não, não é verdade, Cláudio. É baratíssimo. É fácil. Porque porque é fácil. Eu, fiz, mas... eu fiz isso para alcançar o Brasil inteiro e o mundo inteiro também. É muito barato. Não é barato. É muito Ó, pra, barato. Para você, é, você que quer se tornar, não é se tornar mágico, é fazer magia. Para alegrar a vida do, do, do, do próximo, né? Exatamente. Fala de novo para nós o site aí. É o www.osegredodamagica.com.br A mágica também serve muito para palestrantes, viu, Cláudio? Então, por exemplo, é, é? O, cara é um, o cara que é um profissional da, da, da área da medicina, vai, o cara é dentista, né? Ou o cara é um pediatra, né? Então, quando a pessoa já faz uma mágica, já... Passa, a criança já fica feliz. Não já é? ganha, ou, né? Ou você vai fazer uma palestra, é um professor, você vai numa universidade, você vai fazer uma palestra com uma pessoa. Para você quebrar aquele gelo com as pessoas, você já pode fazer uma mágica. Né? Por exemplo, aqui, uma mágica simples, fácil, objetiva. Você mostra um, um, um, um vasinho e uma varinha. Se você colocar um pouquinho de terra mágica, se você colocar um pouquinho de água mágica, se você colocar um pouquinho de semente mágica, Cláudio, para que que serve tudo isso aí? Para você fazer mágica aí, ó. Oh, <risos> apareceu uma flor na apareceu, e... preservação <risos> da natureza. Né? Apareceu rápido, né? Apareceu os, um passe de mágica. Hata... Ô Samança, os rataqueiros aqui estão pedindo você aqui, ó. Vem aqui, Rápido. <risos> A plantação da japonesada aqui, viu? Já, já é. cresci no passo de mágica, né, Cláudio? É verdade. Ô, Samassá, é, eu gostaria, assim, é, de você fazer agora um compilado, de estar tá chamando as pessoas para, mais uma vez, né, estarem acessando as suas redes, é, buscando os seus produtos, seu curso. Bacana, Cláudio. Antes, então, só deixa eu te falar mais uma coisa. né? Pode, tá. é, um dado curioso, eu sei que o Maurício de Souza, né? Ele Sim. foi para o Japão aí várias vezes, né? É, é, tem a turma da Mônica aí. Eu também realizei um sonho, né? Aqui, ó. Eu já fui também, ó. Capa. Ah, é você. Que? Aqui eu vou, vou pegar depois, ó. ó, ó. Deixa eu é você. Aqui, ó. Eu história. vi esse dia. Aqui, ó. É você. Esse, esse, esse, esse, esse, esse, esse. E a? Vamos ver se vai conseguir. Ah, ah, ah. tô vendo. Nela, também. eu, o Jikan e o Samar. Olha <risos> aí, meu, rapaz. Meu sonho realizado também, né? Porque são os Magic Ninjas, né? Que ah, edição é essa de... daí, ô oh, ah, ah, essa aqui já foi há mais de 10, 12 anos atrás. É, né? É, não, muito tempo, muito tempo. Mas atual agora, o que você vai encontrar na editora ah. Em Prosa e Verso. Ó. Opa! O que que é isso em prosa aqui? prosa e verso, Os Heróis Sim. Brasileiros. Os Heróis Brasileiros. Está aqui o Osamá, está aqui esse chiquinho homem de ferro brasileiro, que ele tem uma armadura né? brasileira. Né? Uh -huh. E aqui conta a historinha. Ó. Conta a historinha bem colorida, bem bonitinha. Bem bonita, né? Tá? Bem bonitinho, bem, bem bonitinho. Bem grande também. O que, que eu falo que esse livro, Cláudio? Uh -huh. Esse livro é um livro paradidático. Para quem vocês não conhecem, o que é um livro paradidático? A gente ensina brincando. Né? Ah. A gente, aqui tem um vilão também, que é o um Misterê, que a história é assim, né? Que a pessoa é, surge o planeta, aí uhum. vem os heróis brasileiros e salva o planeta. Né? Então a gente ah. fala sobre a preservação da natureza, né? a gente fala da, da, o, a importância da higiene pessoal. Nossa, né? que bacana! Então, é, Põe ele dia... de, no... de novo assim, Samar, para nós ver tudinho a capa tá. dele, inteirinho. Aí, olha aqui. Ah, Nossa, tá os heróis aqui. brasileiros. Os heróis brasileiros. E, e como é que e faz para encontrar? Um aqui tem um QR Code. E ah. nesse QR Code, eu ensino a fazer algumas mágicas né, com o material do cotidiano. Ah. Não é legal? Bacana, é... hein? Então, esse aqui é um ah. grande projeto nosso. né? Ah. A gente quer levar isso aqui para o Brasil inteiro para estar nas escolas para estar tá na, nas bibliotecas, né? Porque a gente gosta de ensinar brincando. É então, um livro para ele de é tá educacional. Tá. educacional, né, Osama? Educacional, é. educacional, Tanto é que eu tenho o meu show educacional também que eu faço nas escolas, né? Sim. Que é o projeto Educa Mágica. Eu uni a educação com a mágica, viu, Cláudio? Então é. no meu show eu falo sobre a preservação da natureza eu falo da, da, da importância da água. Aqui, ó Olha o meu copo aqui de Ultraman. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ultraman. Como é bom ultraman, tomar água. Ver. né Então, eu falo pra, da, a, a, o bullying. Eu falo que não pode ter bullying para as crianças. Eu falo da higiene pessoal, né escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho. Esse é o meu projeto também, que é o Educa Mágica. Então, eu sempre gostei de conciliar as coisas, viu, Cláudio? Eu gosto sim. de levar a educação, gosto de levar a mágica junto, e eu gosto de ser uma coisa bem-humorada, para que não fique uma coisa carregada. Agora, né? já, que você, já que você falou desse seu é, projeto, para educação com as crianças sim. na escola, é, você já levou, tem levado, e como está sendo a receptividade das prefeituras? Nossa, maravilhosa. O ano passado eu fiz com a Prefeitura... Eu sou de São Bernardo do Campo, né? Tá. Mas eu fiz na Prefeitura de São Caetano, que é a nossa cidade vizinha aqui, né? Até agradeço ao secretário de Cultura, o Eric Busoni, tá? Ao secretário que acreditou no meu projeto, Sim. né? E Sim. o ano passado eu fiz muitos, muito, muitas escolas e esse ano já vou fazer novamente, se Deus quiser, em São Caetano do Sul, novamente, né? E se o prefeito aqui de São Bernardo Campo, seu Orlando Morano, estiver vindo a nossa live aqui, né? Por favor, prefeito Orlando Morando, vamos colocar o projeto Educa Mágica também nas escolas da Prefeitura de São Bernardo Campo também. Então é isso, ó, pessoal. Ó, quem quiser me seguir, então nas redes sociais, né? Ah, no TikTok, é, arroba Sato, underline oficial. Né? Mas se você colocar também O Sama Sato, vai sair também, né? O Instagram então. é, é o Osama Sato. Eu falo que não é Osama Bin Laden, não. Não é, não. Não é. É Osama Sato, né? Eu... eu o que eu falei. Não consigo responder todos, mas na medida do possível a gente consegue responder sim, né? Eu acho que... Que, que nem lá no TikTok tem muitas mensagens. Ah, Osama, mando um abraço. Aí quando eu mando um abraço por vídeo, as pessoas ficam muito felizes, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito com os nossos fãs. Não tenha sim. dúvida. Né? É o que eu falei. Eu consigo responder todos, mas de uma maneira genérica a gente consegue dar, dar uma atenção, sim. Né? E, reforçando, tem o meu curso de mágica. Então, você que quer aprender a fazer mágicas, gosta de mágica, curte mágica, mas você não precisa ser um mágico profissional, não. Tá? Então, anota aí, que é o www.osegredodamagica.com.br tá? E eu tenho essa palestra, que é a minha palestra motivacional. Tudo você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o mais fácil, né? Tá. E, e espero voltar um dia aí ao Japão, né? Nós que fizemos três turnês aí no Japão, né? Eu fiz três em 2005, turnês? 2006 e 2008, acho que é a última vez. É. Olha aí, rapaz. Você é. precisa então, andar dar tenho... uma passada aqui uma hora, hein? Tomar um café. Aê, Cláudio! Se Deus quiser, <risos> nós estaremos juntos aí, né? Com essa comunidade linda a comunidade japonesa, que eu tenho certeza que tem muita saudades, né? Dos, dos eventos brasileiros, dos shows brasileiros, né? Mas eu tenho certeza que também vocês, brasileiros, estão em boas mãos, tá? Está com Deus, está trabalhando, né? E, e com saúde, que é o mais importante, né, Cláudio? Com certeza, não tenho dúvida. Bom, Samasato, é, nós é. vamos... É, é um costume do programa, sempre antes de encerrar, fazer três perguntas, tá? A Ótimo. pergunta, ela é meio que tramontina. É corte rápido, é resposta mais rápida ainda. Ixi, Maria, eu sou ruim para dar resposta rápida. Vai lá. Não, eu duro, rapaz, que eu só pego gente boa. que Eu faço a pergunta rápida, leva três horas. É. Mas vamos lá. Primeira pergunta para você. Deus. Tudo na vida. Mágica. Minha paixão. Pai. Eu te amo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo aqui do Japão. Maravilha, Cláudio. Primeiramente, então, eu agradeço a você pelo convite. Né? É... Fiquei surpreso que você é um ótimo entrevistador e pesquisador. Porque geralmente quando a gente vai em da entrevista, né, as pessoas não fazem essa pesquisa que você fez, então, ó, parabéns, Cláudio, parabéns mesmo, né, e a todos vocês que estão nos assistindo, principalmente quem está aí no Japão, né, é, eu falo que a mágica é como se fosse um sonho, porque mágica é transformar algo impossível em realidade, né, então, a mágica é como se fosse um sonho, todo mundo tem sonhos na vida, então se você tem sonhos, sonhe o sonho de vocês pode se tornar realidade num passe de mágica né, com a graça de Jesus Cristo, o nosso Deus. Muito obrigado, viu, Cláudio? Eu que agradeço a Recípro que é verdadeira aí pelas suas palavras, tá bom? E foi uma honra tê-lo aqui conosco, não sabe a alegria que está no meu coração? Eu tô igual você diante do Dedé, meu amigo, tremendo e <risos> salvadoramente. <Verde>. Ah, <risos> Obrigado. Eu só não estou mostrando Obrigado tá bom? Mais uma muito vez, obrigado. muito obrigado Sucesso para você em todo o seu empreendimento E o Brasil agradece pela sua existência O mundo precisa de mais Walter Sato Obrigado, Claudio Deus abençoe a todos Um forte abraço, fica com Deus Obrigado a você que esteve conosco até agora forte abraço Obrigado a todos